Então tá galera, vamos curtir aqui o game Positronx E hoje é dia de matar geral É isso aí galera, em primeiro lugar agradecer ao John e a galera do Scorpio Studios Por ter enviado uma aqui pra gente preparar esse gameplay aqui pro canal hein? E galera é o seguinte, esse aqui é um game que ele tá em acesso antecipado A gente recebeu aqui acesso a uma versão da Alpha do game pra conferir com vocês aqui e ele é meio com FPS, com algumas mecânicas diferentes. A gente pode alterar aqui física, tempo. Então eu tô bem curioso pra dar uma olhada nesse game aqui também. E a gente vai deixar o link aqui na descrição para quem quiser comprar o jogo na nice Steam. Galera, vamos lá. Single player. A gente só tem aqui a opção de novo jogo, né? Porque a gente ainda não jogou. Beleza, a gente tem o nosso personagem. Vamos ver aqui a gente... Ah, tá tá com os outros bloqueados, a gente por enquanto só tem o Positron aqui. E aqui a dificuldade, acho que vamos no normal, normal por enquanto, é. né? Beleza. Aqui nossos modificadores de jogo, a gente tem no momento duas vidas adicionais e uma pontuação, um, é tipo um, uma nerfada de experiência aqui, né? Que a gente ganha menos experiência. Vamos lá então, bem-vindo ao acesso antecipado do Positronx, né? Tá, aqui ele tem toda a explicação. Né? Que os Positron são máquinas e aí dá a historinha aqui que a gente vê outra hora, né? Pro gameplay aqui, vamos direto pro jogo, né? Aí ele, ele tem ali nos ensinando como jogar, lembrando que esse é um game para PC, mas a gente vai testar aqui com é, um controle mesmo, né? Isso aí. Vamos nessa. Legal, nos dá mais experiência essa parada aqui. Interessante. Ah, aqui os outros personagens, né? A gente saiu de uma dessas cápsulas, né? O senhor outra. tem 80 balas, né? É. Vamos lá, então, hein? Ai, ai, ai, era só ver <risos> quem vai aparecer aqui. Vamos só ver. Tem um barulho aqui, mas é só o barulho dessa parada aí. Né? Beleza, vamos aprender as mecânicas, né? É, esse é o tutorialzinho, né? esquerda aqui. Aquela câmera ela não dá pra abrir? Da sala anterior? Tá. Qual? A, aquela ali voltando. Tipo, essas aí não dá pra abrir? Eu acho que não. Né? Não, não. Tá, beleza. Vou usar o, ele dá pra usar o espaço hum. ou é o, o LB aqui no, no controle. Deixa eu ver se a gente tem como alterar aqui só pro tutorial ser baseado no Gamepad. Beleza. Não sei se o tutorial ele vai basear no gamepad. É, ou a gente vai descobrindo aqui no controle mesmo. A gente vai ter que pular aqui. Uh, fechou. Ah, dá pra fazer um, tipo, um pulo duplo? É, hum. dá pra fazer um pulo duplo. Né? Opa. É, tá, a gente conseguiu. Dá pra dar meio que uma roubadinha aqui, é isso? Eita, Ai. já estão nos atirando, peraí. É aí que o bagulho mal começou aqui. E a música já tá toda. Eu já usei uma parada aqui, pera aí. <risos> tá, beleza. Gostei, double kill. Tá, funcione pra usar o tiro primário, mate os inimigos. Aí ah, pegue o loot depois, né? Dá o lootzinho. Beleza. A gente pegou munição aqui, né? Beleza, vamos seguir aqui. Tudo bem tecnológico. Opa. Tá. Ah, tiro o secundário aqui. Opa! Ah, eles tem que ricochetear é isso. Ah, aqui ó. Hummm. Fazer ricochetear. Por baixo pra acertar nele. <risos> que da hora. <risos> se tu te ah, posicionar legal. naquela bolota chomar matando todo mundo né? tem como passar por cima aqui se tu não. ficar naquela bolota colorida não abre Qual bolota sei lá sair do chão aqui? Não, não não é só para aprender mesmo ah foi essa parada que a gente usou né ó, o controle do tempo deixa eu ver se a gente consegue aqui pelo ah, aqui ó O meu scanner, mano. Peraí. Controle né? um aqui tempo. não funcionou, mas vamos ver. Opa! Caraca! Qualquer coisa tira por baixo pra recostar. Ah, beleza! A sala tá segura agora. Nossa. Tá Pois é, eu quero ativar o controle do tempo. É isso aí que a gente tava fazendo, é o controle do tempo. Ah, e fica tudo em slow motion, entendi. Ah, essa é a parada. Tá, beleza, terminamos aqui essa primeira parte do tutorial. Agora nosso objetivo é causar 4 mil de dano. Então vamos seguir por prepara aqui. Prepara pro combate. Olha <risos> lá que bagulho vai ser tenso agora. tá ok aqui, tem o nosso mapinha ali, opa caraca, tão vindo pra cá, eu não vi que ele tava vindo pra cima, ó, fragmentos de núcleo são um tipo especial de item coletável, né, que fica, que é deixado pelo inimigo que morreu, né, ó, eles são a moeda do jogo que permitem comprar equipamentos do coletor do núcleo, né a quantidade de fragmentos do núcleo são mostradas no inventário do jogador. Pesado. A gente vai ter que coletar esse lootzinho aqui pra provavelmente comprar armas e tal. A gente pode pisar nesse lugar aqui que tá meio... É, tu é meio robô, né? Então eu chuto que dá, mas... É, <risos> deu. Hum. Tá. Um ataque corpo a corpo, aqui não tem. Deve hum. ter, né? Deve ter, mas ainda não, não exploramos. Aí ele tá vindo outro. Ele fica meio no slow, né? Quando eu. Ei! Caraca, que que é isso? Que isso. isso. <risos> que Meu Deus! Que horror! Isso aqui eu não tinha nem visto! Tá. Hum. Ufa <risos> Beleza! Coletamos, deixa eu uma paradinha aqui, ó. Será que dá pra eu coletar aqui? Acho que dá. Tá da duplo? Eu peguei? Peguei, né? Pelo barulho sim. Tá. Bora lá então. Tamo tá bem, hein? De vida. Ali, ele, ele. Ali. Morre. Ai, esse bicho do chão aí Vou aproveitar o Betoel slow aqui, ó. Aí, passou por duas. Pera aí. Boa! E essa sonzeira é da hora também, é, né? Professor. Aqui tem um lootzinho. Ah, que a gente tá meio tropeçando um <risos> pedaço dos, dos bichos aqui. <risos> Vamos nessa. Opa! Ah, deixa eu dar uma olhada aqui. Ela disse que tem um inventário. O que é que aparece no inventário ali? Ah, quantos inimigos mostram as estatísticas, né? Nossa pistola, ah, só dar uma olhada aqui no personagem, ah, tá. ah aqui, 175 os fragmentos, isso aí vai ser meio nossa moeda para depois melhorar nosso personagem. Provavelmente a gente vai ter granada depois, né, que ali era uma boa de tocar uma granada. Uma outra arma também, né? Que é essa pistola aqui. É, era boa a metralhadora. Nossa. É. Fechou. A sala tá liberada. Beleza. Aí ó. Instalaram. Pistola. Tá. Escolher a tecnologia. Ah, melhorar o dano. Controle do tempo, instalar essa aí então. Fechou. Opa. Aí, Olha aqui. aí, tem vários. Usar o controle do tempo aqui pra facilitar a nossa vida. E esses fragmentos que tu pega são o que mesmo? Isso aqui é meio dinheiro. Depois ah. a gente vai, vai ter tipo uma lojinha aí pra comprar algumas isso coisas. Aqui. Nossa! Tá, aqui tem um portal. Caraca, o que foi isso? Deu tipo um choquezinho né? Vamos <risos> tentar entrar aqui. Nossa, olha o ambiente aqui fora. Logo por Morre. Ah, a gente upa o personagem, ó. A gente upa quando a gente consegue experiência suficiente jogando. Ah, aí upar o personagem e faz a gente desbloquear alguns recursos e conteúdos conforme a gente avança no jogo. A gente tá no nível 2. Beleza. Opa! Dá pra usar pra ricochetear ali nele. Morre! Caraca, Nossa! é bem resistente isso aqui. Não, é uma... Ah, agora eu quero ver. Nossa, a gente foi morto. Eu usei o slow e ainda Eita. assim o cara nos matou. Caraca! Meu Deus! Eu, eu senti que esse aqui era mais tenso o bagulho. Caraca, a gente morreu. <risos> tá, vamos nessa, não tem problema. Acabou o jogo pra gente, mas a gente já desbloqueou um. Uma, tipo uma habilidade aqui, ó. Ignora as forças de atração. Tá, vamos recomeçar aqui então. Já gostei, já gostei. Beleza! Vamos seguir aqui. A ambientação pede. também tá bem interessante. Tá legal, essa parada toda futurista aqui. Vamos lá. É matar cinco inimigos. Ah, tem uma sala na fase ah, que fica tipo, o negócio que reúne o núcleo, né? Aí ele precisa ser acessado caminhando sobre ele, né? Isso aqui, né? esse aqui? Ah, esse aqui, hum. ó. Tá, mas a gente não tem dinheiro no momento. Então não vai dar para, Não vai dar para usar esse aqui. Quanto morre eles eram não? Eu acho que eles eram, né? Mas ó, aqui ó, dá para depois pegar escopetão, umas armas diferentes. Ah, é, escopetão, dá né? é Essa meio a lojinha do, do negócio. Tá, tem nosso mapa aqui. A gente tem que ir pra cá. Hum. aqui. Ah, daqui que a gente veio, né? Eu já fico toda perdida. <risos> a Gabi já tá tonta Confesso aqui. Confesso né? que fico perdida. Já tem que causar 5 mil de dano 4 mil de dano. O que é isso aqui? Tá atacado. Ui! Várias Muito aí mesmo que... fundinho aí desse buraco. Caraca. Mas os low qualquer coisa. Uhum. É. <risos> Mais aqui? Ah, né? aí. Nossa é isso! Caraca! Tá com 17 Boa, balas. 16, 15, 14, 13, 12 Caraca Não vai dar pra enfrentar não, tem que pegar mais aqui Opa Não, pera aí Caraca, sai da frente, morreu Eu, uh. ah. E aí? Essa velhinha <risos> rolando aqui Era, tem mais um aqui, né Foi. Tô com medo de entrar nessa sala aqui mas Ai! Caraca, tem um bicho escondido aqui Tem mais algum, hein? Boa pergunta, Só ele pode ser sorrateiro, né? né? Ah, campos são anomalias que você encontra no mundo Eles mudam as regras de física daqueles lugares E forçam você a adaptar o estilo de jogo, ah, tá com uma gravidade diferente, é isso? Ah, tipo, meio consigo. Ah, ah, como se fosse um assim. lugar fluido. Caralho, aqui! Ah, aqui, ó, dá pra acessar esse andar aqui. Hum. Aí me dá uma agonia que não consegue abrir, né? Dá a impressão <risos> que... <risos> que. Daria pra abrir, né? É. Olha, tá cheio de nele ali. Eu faço ricochetear, hein? Tem como destruir isso aqui? Ó, todas as armas têm munição limitada, então você tem que gerenciar a munição com cuidado. Dá pra usar a F pra fazer ataques corpo a corpo. Né? É, tipo, eu consigo... Eu consigo dar uma paulada nisso aqui. Tá, mas eu vou ter que desligar isso aqui de alguma forma, né? Não tem como destruir isso. Caraca, eu tô sem munição mesmo. Agora Deve ter algum lugar Nossa Eu fui aqui pra baixo e não deixei munição pra cá Nossa, achei que tinha deixado a munição por aqui Não uh -uh. O único caminho é subir por aí? Acho que é hein? Por baixo não tem Pra cá, pra esse lado tem alguma coisa não é fechado Fechado, né então, vamos ter que vir por aqui mesmo. Esse caminho aqui vai reto por lá. Não consigo pular por cima. Isso tem pra esquerda. Opa! Oh, Caraca, que sem é energia! Ah, não deu pra passar, né? <risos> eu tentei né Não deu mas eu tentei né <risos> Bom galera esse vídeo aqui foi para mostrar Um inicinho desse game aqui para quem quiser conferir aqui A gente deixou o link na descrição aqui Um FPSzinho com uma pegada meio diferente aqui, Então fica a dica pra galera também E galera não deixa de conferir as nossas lives Que rolam sempre segunda, sexta, quintas e sextas Às oito e meia da noite E até a próxima